Gente! 100 dias para o Enem, para tudo! Parece que foi ontem que a gente estava lá! Adeus, Ano Velho! Feliz ano novo! E o ano chegou, não é mesmo? Estamos aqui firme e forte! E o Enem tá quase aí. E é óbvio que a gente não pode estudar como quem começou a estudar lá em março, né? Então, eu sou a professora Carol Achute de Redação aqui do Descomplica, e eu vou te ajudar, vou te dar um monte de dica mega legal tá bom então fica aí e óbvio né gente para você não perder nada se inscreve aqui no canal e ativa o Sininho que daí você fica assim ó supimpa você fica na crista da onda para aproveitar muito bem esses 100 dias de estudo primeira dica para você arrasar nesses 100 dias antes do Enem 2021 vamos lá pessoal o tempo é curto né então você precisa se organizar e quando eu falo para você se organizar é que você tenha noção do seu cronograma tem gente que vai ter mais tempo para estudar que tem a manhã livre a tarde livre que trabalha que estuda então faça bem bonitinho o seu cronograma e vai encaixando quais as matérias você vai estudar por dia tem uma visão semanal daquele cronograma. Pra quê? Pra você afastar o bicho papão que chama como? Procrastinação. Até rimou. Então, se concentra pra não perder nada. E óbvio, né, gente? Aqui tem link pra você assinar o Descomplica com desconto. E qual que é o grande lance aqui? E eu, eu assim, ó, eu, eu jogo a aqui com você. Pra que assinar o Descomplica? Pra poupar o seu trabalho neste momento de organização. O seu papel vai ser simplesmente separar os horários porque a plataforma faz todo o resto para você tem todos os conteúdos divididos tem lista de exercícios tem correção de redação então você garante muito mais tempo e foco nos seus estudos uh! segunda dica foque no mais importante gente não vou passar pano aqui para você ficou enrolando o ano inteiro começou a estudar agora não vai dar para estudar tudo a gente tá desde fevereiro rolando mas super Super rola se você der mais atenção aos top conteúdos. E eu, eu sou o quê? Perfeito. Mentira, tô brincando. Maravilhosa. <risos> Imagina, brincadeira. Eu já separei aqui pra você. Mentira, não fui eu, não. Foi o senhor Descomplica aqui. ó, que bonitinho, em algum lugar da tela. Vai aparecer pra você. Eu já separei os top conteúdos. Então já tem todas as matérias listadinhas aí do que, que você precisa, sem falta e sem enrolação, estudar até o Enem 2021. Terceira dica. Treino, treino, treino... Não tem como. Não existe uma pílula toma pá! sabe, matemática? Não, gente. Ia ser massa? Ia ser, mas não é. Você precisa treinar, fazer muito exercício. Por quê? Mais do que assistir aula teórica, é importante que você coloque a mão na massa. E o Descomplica tem as avaliações semanais. Pra também não ficar até né, um tempão, até chegar um simulado, pra você fazer, pra você ver como você foi. Não, gente. A gente resolve aqui, ó... Rapidão! Então, em 100 dias, você vai cumprir muitas avaliações semanais. E é muito legal, você consegue acompanhar bem bonitinho, né? Como que tá o seu progresso, quantas questões você errou, acertou. E aí você consegue afinar o seu estudo. E, óbvio, tem link de desconto aqui na descrição. Não perde tempo. Além de tudo isso que eu já te falei, ainda tem as avaliações semanais. Gente, a dica número 4 é mais importante. porque Fala do conteúdo mais importante e daquele conteúdo que serve para a sua vida. Você escreve bem é tudo. Do que eu estou falando? Estão falando da redação. E olha, não é puxando farinha pro meu lado aqui, mas o Descomplica arrasa no item redação. Por quê, gente? A gente tem um plano com uma plataforma toda preparada pra receber os seus textos. A correção é linda. Meu, você precisa entrar pra conhecer isso. Tem um monte de vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Então, é só você dar uma olhada. Mas a gente te disponibiliza no Descomplica Top uma coisa que a gente lutou muito seis redações por mês. É qua... Gente, fazendo uma conta rápida aqui, você pode enviar uma nova redação a cada cinco dias. Cinco dias. E mais do que isso, você pode trabalhar com a refacção. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos dentro da plataforma, né? O quanto é importante que você faça e refaça textos. Porque isso tem muito a ver com a nossa dica anterior. Só aprende redação treinando. Você vai ter aula com professores incríveis, é mas não vai ser suficiente. Eu preciso que você sente a sua buzanfinha na cadeira e escreva, tá bom? Escreva muitas redações. É isso. Vamos para a nossa dica extra. Gente, aqui, ó. Vim aqui, coloquei. A diquinha extra da Pro é o quê, gente? Não adianta fazer né, a bolinha de cristal tentando adivinhar o tema da redação, gente. É muito difícil, a não ser que você tenha aí, né... Poderes específicos que a gente não tem por aqui. Então, o que, que a gente fez? Redação, 60 temas. É o quê? Um curso massa que a gente separa 60 temas. E a gente aqui no Descomplica trabalha com eixos temáticos. Então, eu te garanto. Gente, ó, você tem 100 dias até o Enem. Em 60, eu te preparo pro tema. Tá lá, com certeza, algum desses temas vai aparecer e você vai conseguir dar conta da redação. Porque assim, ó, não adianta você ficar tentando adivinhar. O lance é trabalho. Trabalho, suor e treino. Gente, a nossa última dica, eu sei que aqui eu toquei mó terror, né? 100 dias, 100 dias para o Enem 2021. Meu Deus, você tem que fazer isso! isso, isso. Mas é muito importante que você também tenha um espacinho no seu cronograma para descansar, para relaxar, porque, obviamente, a prova tá chegando e o seu nível de ansiedade e de estresse também vai aumentar. E tá tudo certo, porque corre sangue em nossas veias. O que eu quero te deixar aqui é que você tenha né, boas horas de sono, que você tenha um espacinho na sua semana para encontrar os amigos, para ficar com a família, para assistir um filminho, para comer uma comida gostosa e, obviamente, quem me conhece né? Sabe que eu sou adepta da meditação? Se possível, você tem um espacinho de relaxamento mesmo, para parar, sentar, ler um bom livro, meditar, respirar. Isso vai te ajudar muito a manter, né, a sanidade mental e a calma, a tranquilidade nessa, nesse tiro final aí para a prova, tá bom? É isso, pessoal! nosso tempo aqui, ó, acabou, mas eu acho que a gente aproveitou muito bem e é essa minha, né, o meu chamado aí, pra que você preste atenção faça questão de olhar pra você e pra sua preparação nesses últimos dias, tá? Até a prova do Enem 2021. Então me conta aqui nos comentários como você tá se sentindo, se você tá ansioso, se você não tá, se essas dicas foram legais, se elas te ajudaram ou se você tem outras dicas, tá bom? Não esquece, tem link pra você se inscrever aqui na descrição, um grande beijo no seu coração da professora Carol. Beijos, tchau. E vou voltar, tá, por favor, não. O que que é? Ah, é nos comentários, tá.